Olá professor Edio falando e na verdade eu tô gravando esse vídeo para mostrar um depoimento de um dos nossos prospectos que passou uma semana pensando uma ou duas semanas pensando em entrar na, na Praia Média na nossa plataforma onde você assiste filmes séries no conforto da sua casa e ainda ganha dinheiro para isso olha só o depoimento do nosso amigo aí tá certo então essa tela aqui diz tudo não acredito como é que eu não pensei nisso antes Isso é verdade então veja o depoimento do nosso amigo aí que eu vou deixar já, já para você assistir mas antes se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho para você receber toda semana notificações de vídeo depoimentos o crescimento da nossa plataforma que tá show de bola show de bola mesmo pessoal cadastro toda hora não para não para nunca então ative o sininho aí se inscreva não perca tempo não tá certo que você vai não vai se arrepender se você já é inscrito no canal beleza então de aquele like deixa um comentário aí tá que eu com certeza vou responder o seu comentário até você que não é inscrito, comente no vídeo aí, faça sua pergunta, se tiver alguma dúvida, pergunte que eu vou responder todos os comentários, ok? Então é isso aí, veja agora o depoimento do nosso amigo aí, tchau, tchau, tchau. Amiga amigo, tudo bem contigo? Meu nome é Silva, é um prazer estar falando contigo aqui agora, desculpa aqui a bagunça. porque O que eu tenho para falar para você é porque eu me arrependi de ter estado na pré-mídia hoje. Hoje são, deixa eu ver a data aqui, 7, hoje é o um dia 7 de dezembro de 2018. Eu me arrependi profundamente de ter entrado somente agora, de ter esperado esse tempo inteiro, certo? Assim como vocês, lógico, eu tenho dúvidas, sou desconfiado, lógico, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber direito do que se trata a empresa, do que ela trabalha, certo? certo? E assim eu fiz durante em torno de duas semanas, se eu não me engano. E nesse período, cara, eu posso te falar que eu me arrependi profundamente de ter esperado tanto tempo, certo? Que umas duas pessoas que me apresentou o trabalho, eu peguei o contato dela e tal, a gente começou a conversar durante os dias e tal, e eu falei, tá, vamos ver os resultados. Até o, no início, lógico, todo mundo no início, ninguém tem resultados assim, né, fantásticos. O que aconteceu? A pessoa estava tá mostrando, ah, mano, os filmes da hora e tal, séries, mano, tudo atualizado. Eu falei, ah, eu até aí, beleza, não me chamou tanta atenção. Em questão de cinco dias, né, de cinco a seis dias no máximo, o que é que houve? Essa pessoa que estava me chamando, conseguiu convencer outras pessoas também. E, cara, eu fiquei pasmo né, pela quantidade, o resultado que essa pessoa teve. Cara, eu fiquei assim, realmente de boca aberta, porque eu nunca vi um resultado expressivo assim em poucos dias. É óbvio que nada cai do céu. Essa pessoa realmente ela trabalhou, ela chegou junto, foi conversando, chamando mais pessoas, tentando convencer, né? Porque não é fácil você estar tá conversando com outras pessoas, né? Porque tem gente que não sabe nem o que é o marketing multinível, o marketing digital, né? Que é a área que eu mais trabalho, que é o marketing digital. Aí o que aconteceu? Essa pessoa teve um resultado, ela mandou um print para mim, print não, um vídeo no grupo que a gente tá, e eu fiquei simplesmente, falei, caraca, eu perdi muito tempo tempo demais, enquanto eu já poderia estar ali assistindo os filmes, né, tá apresentando para os meus amigos, para os meus familiares, né, divulgando nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook e simplesmente perdi dinheiro. Então, meu amigo, se você está pesquisando que é a Prime Media, não perca tempo não, hein, qualquer coisa aí, né, você pode estar me achando nas redes sociais, vou estar deixando na descrição e, tamo junto, meu amigo, vamos que vamos.